A operação é a polícia para cima, assim tem que ser. Obrigado você do Brasil que me acompanha, você vai ficar com a programação local do seu estado, continue com a gente aqui na Record TV, tá lembrar que você quer rever alguma reportagem, as reportagens que foram exibidas hoje aqui no nosso Balanço Geral amanhã desta quinta-feira, acesse você também Play Plus. Continue na Record, tem a programação local do seu estado, eu sigo para o estado de São Paulo a partir de agora. Olha, atenção, atenção, sete horas em ponto e uma policial reagiu a uma tentativa de assalto agora à noite, no centro da capital aqui de São Paulo. Presta atenção, uma outra mulher, tent... fica vendo, ó, ela usava uma faca, uma faca de manteiga. Presta atenção na reportagem, a reportagem está pronta, você vai entender passo a passo do que aconteceu nessa história da madrugada, veja da rota está na rua, o perigo é constante porque bandidos podem tentar entrar em confronto com a rota, pode ter troca de tiros, por isso que os policiais estão muito bem armados, policiais que já sabem onde estão funcionando esses pontos de tráfico de drogas aqui na capital, Zona Leste, Zona Norte, Zona Oeste, também na Zona Sul. Preste atenção porque o helicóptero da Record continua sobrevoando. Alô, alô você, meu amigo, você, meu amigo, o SP termina por aqui, lembrando que você pode rever na íntegra o nosso programa no Play Plus ou também rever as reportagens. Continue na Record TV que tem tudo que você precisa saber até amanhã, às 6 da manhã. Vê aí, fala Brasil, tchau!